À noite depois do almoço, durante uma aula chata ou um filminho sem graça, é bem comum bater aquela soneira. Mas dormir não é tão simples quanto parece. Você sabia que o sono é um estado cíclico? Ele é caracterizado pelos movimentos oculares e a nossa atividade cerebral. Dentro disso, temos dois padrões fundamentais que o caracteriza. A ausência de movimentos oculares rápidos, não REM, e a presença de movimentos oculares rápidos, REM. E juntas, elas contêm cinco estágios. O estágio 1 um é também conhecido como estágio de transição ou meio sono. Se inicia no padrão NREM. Esse momento do ciclo dura em média de 1 a 7 minutos, representando somente 5% do nosso tempo de sono. A atividade elétrica cerebral se mostra em baixas amplitudes. A ação do tônus muscular se mostra maior nesse estágio do sono do que nas demais fases não-REM. E a movimentação ocular é lenta. Já o estágio 2 marca a maior parcela do sono dos adultos. Ele é caracterizado por episódios de fuso de sono, que são ondas de curta duração que aumentam e diminuem em amplitude para produzir uma característica de fuso, que são oscilações no eletroencefalograma. O estágio 3 e o 4 são frequentemente combinados. A grande diferença entre eles está na proporção de ondas lentas. Enquanto no estágio 3 as ondas lentas são de 20% a 50% do nosso tempo de sono, no estágio 4, as ondas lentas representam 50%, e é assim que temos o fim do estágio não-REM. O quinto estágio já pertence à fase REM, nele há movimentos oculares rápidos, ele ocupa entre 20 a 25% do tempo total do sono nos indivíduos adultos e há um aumento na irregularidade das frequências cardíacas e respiratórias, bem como aumento da pressão arterial. No estágio REM, a ação muscular atinge níveis mais baixos e acredita-se que as contrações musculares nessa fase são reações aos sonhos. Então, pensando no tempo total do ciclo, temos que 90 minutos são dedicados aos quatro estágios do ciclo N-REM. Enquanto que na fase REM, temos a duração de 5 a 10 minutos. Dessa forma, para completar um único ciclo, são necessárias 1 hora e 40 minutos. Então, já sabe, né? Da próxima vez que você for tirar aquela soneca depois do almoço, trate de dormir pelo menos um ciclo inteiro. Assim, você vai acordar bem descansado para procrastinar a tarde toda. Esse foi o vídeo de hoje, amigos. Muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e até a próxima!